Pé direito ou pé esquerdo? Por que fazer a massagem primeiro no pé direito? Para depois fazer a massagem no pé esquerdo? Vamos lá. Pé direito, pé esquerdo. Nós temos dois lados. Nosso lado direito é o nosso lado racional. Nosso lado esquerdo é o nosso lado emocional. Entendeu? Lado direito, racional. Lado esquerdo, emocional. Coração. Tá? Entendi, mas e daí? E daí que é o seguinte: se você começar a fazer massagem no pé esquerdo, você vai é, mexer muito campo de energia, muito isso, muito aquilo, e o seu corpo, numa forma intuitiva, natural do sistema, coisas que muitas vezes a pessoa não entende, não compreende, por quê? Porque não estudou, não estudou isso. A gente estuda isso, então a gente sabe disso. Então o que vai acontecer? O corpo, eu vou fazer assim no meu corpo. Corpo vai subir uma emoção, tá? Você mexeu lá no pé esquerdo. Vai subir uma emoção no seu lado esquerdo. Não vai ser suficiente para controlar. O seu corpo vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda para quem? Vai pedir ajuda para o seu lado direito. Ó, a energia está indo pedir ajuda. Como o pé direito não recebeu a massagem ainda, sabe? É você se vê no mato sem cachorro. Você se vê perdido. O cliente se vê perdido, se vê perdida. Ou seja, entra em, entra em pranto, entra em choro, entra em descontrole. Entendeu? É sério. Então, primeiro, massagem no pé direito. Então, quando você faz a massagem no pé direito, você está acionando a razão. Está tá acionando a razão. Como você não mexeu na emoção, está na razão. Está tudo aqui, beleza? Então, a razão já está resolvida. Em partes. Aí você vem... No pé esquerdo. Quando você vem trabalhar no pé esquerdo, já com o pé direito feito, a emoção vai subir, vai mexer, aí ela vai querer ajuda. Opa, achou ajuda. Aí a ajuda fica trabalhando aqui, ajuda, aí o, aí o corpo entra em equilíbrio. Sabe quando entra a água? Sabe? A água direita entra, está equilibrada. A água esquerda entra, aí é. Se ela, entendeu? Aí ela equilibra, fica tudo certo.